Chegamos ao nosso último episódio dessa primeira série do Zero ao Platinum em 87 dias. Aonde eu estou contando para você... Qual foi a nossa trajetória né, na nossa nova empresa em 2021 para chegar em Platinum em 87 dias. Nesse episódio eu vou falar como é que foi a nossa trajetória do Gold para o Platinum. E ali no final já vou deixar um cheirinho de quero mais. Então fica comigo. Para quem conhece, sou Alexandre Nogueira, seu e fundador da Universidade Marketplace. A maior empresa de consultoria para vendas em Marketplace do Brasil. A maior empresa de consultoria credenciada ao Mercado Livre em toda a América Latina. Então vamos comigo sem demora... Sem demora, eu falar, sem choro na verdade, sem demora e bora começar. Dando uma recapitulada, no primeiro episódio eu falei pra vocês como é que foi a escolha, como é que foi o pré, como é que foi o antes, os erros que a gente cometeu. No segundo, como é que foi a nossa trajetória até Líder e quando a gente chegou não tinha mais espaço. Como foi a nossa trajetória depois do Líder pro Gold no terceiro episódio. Se você não viu, volta lá pra você entender a cronologia das coisas. E agora no quarto episódio a gente já chega no galpão, a gente já chega tendo 10 pessoas pra fabricar. E a gente chega fabricando errado. Como assim ali. Porque na vontade de fabricar, de deixar um monte de anúncio ativo e querer ter mais coisas e colocar ali dentro mesmo não aumentando o mix de produtos a gente continua com uma demanda diária de produção e essa demanda diária de produção ela me atrapalha para montar os envios para o Fulfillment então eu não consigo ser constante em quantidades no Fulfillment dentro desse período e ali o que que acontece a gente tem altos e baixos Então quando acabava o estoque a venda caía subia o estoque a venda aumentava acabava ela caía subia o estoque ela aumentava e aí nesse momento a gente começa a pedir ajuda né então eu comecei a conversar mentorados que a gente tem que ter fabricação e perguntar. Eu conversei com um amigo meu, que é meu sócio em um dos nossos negócios e além disso eu fabrica há muito tempo, desde 2003, Tenho muita experiência com isso. E aí ele me fala o seguinte ponto. para você ser constante você precisa fabricar um único setup. O que é um único setup? É arrumar as máquinas para fazer algo e fazer algo por um grande período ou uma grande quantidade. Eu falo, legal, como é que eu faço isso? E aí nesse momento a gente tem um momento onde eu tiro do ar do que não está no filme não há um item que a gente vai produzir. E a gente com baixíssimo estoque ali acelerando eu tiro tudo do ar sabendo que eu vou ter uma redução dessas miudezas vendidas desses outros anúncios. Mas eu precisava criar um estoque real da minha privada. E aí foi o nosso maior acerto. Por quê? A gente não conseguiu ainda ser 100% constante dentro desse mês até porque crescendo muito, né os anúncios vendendo muito mais, a gente sabe que o mercado livre limita né o nosso crescimento porque ele limita a quantidade que a gente manda. Então ainda tendo muito furo de estoque, acertando a quantidade de produtos a serem enviados, acertando essa fabricação e sendo inconstante ainda. O primeiro mês aonde nós trabalhamos com estoque da curva, área, da nossa curva de alta performance, a curva principal do nosso negócio, primeiro mês que eu conseguisse fazer isso foi em junho. Então aqui eu ainda não fui constante, mas mesmo não sendo constante tendo esses respiros de fulfillment, né? E a venda que aconteceu no fulfillment mesmo, quando contável ele vendendo mais, a gente conseguiu atingir o Platinum 41 dias depois de atingir o Gold. Por que 41 dias? Porque a gente precisava acumular, né? a gente tinha acumulado 80 mil de faturamento nos últimos 60 dias. Eu precisava acumular 200 mil reais nos últimos 60 dias. E eu tinha dias lá do começo da operação, que eram dias pequenos, com mil reais de dinheiro. Então, foi desafiador? Foi. Porque a gente começou a tentar entender como produzir mais, como errar menos, né? Como lidar com aquela demora e ao mesmo tempo como a gente ir trabalhando dentro do processo de fabricação para que a gente não criasse gargalos, né, que a gente não criasse pontos aonde pararia a fabricação para frente. Então a gente começou num primeiro momento a fazer mais devagar para prestar atenção em como a gente estava fazendo e que precisava melhorar, para depois poder acelerar e vir arrumando a fabricação da parte de trás para a parte da frente. Enquanto isso nas vendas, a gente estava sim, né, fazendo ads, trabalhando com o nosso ads ativo. A gente estava sim pagando os nossos impostos, 100% dos nossos impostos e aumentando aqui na parte administrativa o trabalho e ainda sem ninguém na parte administrativa, só comigo ali dentro, comprando mais faturando mais, tendo que montar mais planejamento, tendo que montar mais envio. E eu assumo aqui para mim que é um desafio até tá para mim, porque como eu não tenho experiência de estar fabricando, a gente atua em vários negócios que fabricam, mas eu não ligo no dia a dia da fábrica dentro da consultoria desse negócio, que não é uma consultoria de produção. Então eu tive que entender como consolidar essas duas coisas usando a experiência que a gente tinha, a experiência que eu perguntei para os nossos amigos, né? Até para os nossos clientes poderiam ajudar. E mais uma vez, importância do network, importância do conhecimento. A importância de ter pessoas à sua volta que já passaram por isso, né? E é isso que a gente tem na consultoria, é isso que a gente tem dentro do Alta Performance é isso que a gente tem dentro daqui do nosso ecossistema da universidade e ali foi importante para a gente tomar alguns pontos e a gente poder acertar mais mas ao mesmo tempo a gente também continua com o um time grande que é o um outro desafio, porque você tem um custo fixo elevado para você poder fazer isso e eu continuo ainda tentando a nossa grande vitória que vai ser conseguir crédito no nosso principal insumo, que até hoje a gente ainda não conseguiu mas qual que tá sendo a minha estratégia para você entender? Porque volume por volume não está sendo justificado, eu já sou da vendedora que me atende um dos melhores clientes e um cliente que ela enxerga potencial. Porque na primeira semana que eu comprei com ela, eu comprei 12 mil reais de insumo, e ali no último mês, como eu já compartilhei com vocês, a gente comprou mais de 65 mil reais de insumo já. Então ela tá vendo um cliente que em quatro meses saiu do zero para 70 mil reais de compra com ela. Ela já entendeu isso, mas ela tá limitada pela regra comercial que ela tem. Nós já fomos à empresa, fiz uma reunião com eles para entender o que, que eu preciso. E aí lembra que eu sempre falo quando a gente tem um problema que é muito importante a gente traçar caminhos e estratégias para isso, eu já sei que o problema de capital de giro ele vai me pegar durante esse crescimento. Porque por mais capital que eu tenha para colocar dentro do negócio, quando você está escalando 20%, 25% todo mês, e a gente escalou uma operação do zero para 432 mil reais faturados em quatro meses, então quando você faz esse movimento, você precisa de capital de giro. E aí tem dois movimentos. O primeiro é, como que eu posso conseguir isso no banco? Então a gente já está mudando o nosso relacionamento de banco, com todos os nossos outros negócios para um banco que é mais interessante para esse nosso negócio porque os outros não, não a necessidade mais de tomada de capital. Eu estou mudando mesmo, o cara vai perder o saldo da conta e vai perder tudo para a gente levar para o banco que eu tenho mais propensão a crédito, tanto para investir em maquinário depois com finames etc, programas que existem no governo e até mesmo BNDS para algumas coisas que a gente consegue ali dentro. E ao mesmo tempo eu perguntei pro nosso fornecedor o que, que eu preciso para conseguir comprar com um crédito de você. E aí surgiram duas alternativas. Uma tá rodando já tá até no jurídico nesse momento deles lá para gente formalizar o contrato, que é eu coloco né para eles à disposição deles os nossos maquinários como garantia de um crédito. Crédito interessou, não fizeram uma avaliação de todos os maquinários que a gente tem e a gente vai pegar um crédito ali em torno de 80 mil reais com os maquinários que a gente tem. Isso já tá indo lá e para a gente vai ser um fôlego muito grande. Que eu tenho a capacidade de dobrar o que eu compro somando os meus cartões de crédito mais isso daí. E um outro ponto também, a gente precisava, segundo ele, comprar de três fornecedores diferentes com crédito. Então o que, que a gente fez? Eu busquei atacado que normalmente dá um crédito mais fácil e além disso, encontrei em um dos insumos, não é o principal, mas em um dos insumos, uma fábrica de a gosta me fornecer com crédito e a gente tá construindo um relacionamento então foi o primeiro mês de construção de relacionamento porque já já eu vou apresentar os dois como fornecedores que a gente paga em um dia e que a gente tem crédito para também tentar crédito tá em outros fornecedores que também tem um insumo principal para gente não ficar preso a um único fornecedor de matéria-prima para nossa Fabricação. E isso ainda tá dentro do nosso desafio. Mas chegar no Platinum, você pega aquele dia que tá valendo muito, você desconsidera aquele dia de pouco e começa esse dia. Então vira o dia sempre parecendo que vai bater. a gente fala agora vai bater. Aí chega lá, você perde 2 mil do dia anterior e começa a contar com o teu quadro. Então essa escala, né? Esse final, ele é um ponto que vai te dando uma angústia, mas você sabe que você tá crescendo, você tá desconsiderando dias para trás ali dentro. E aí a gente se deparou com outro desafio, porque o final do mês de abril, ele foi muito ruim para nós. A gente identificou que tem uma queda dentro do nosso segmento, agora que a gente estava crescendo, a gente entendeu que ela existe mesmo, dentro do nosso nicho de mercado, que cai na última semana como vários caem. Dele. A gente até mudou isso na estratégia, a gente não precisou para atingir né, o nosso resultado final, que foi bater o Platinum no dia 18 de maio, mas a gente já mudou também entrando na promoção maluca, onde a gente pega itens que a gente tem mais margem, a gente pega produtos que estão parados e também a gente traz eles para uma oferta dentro do Mercado Livre para poder manter mais faturamento. Isso aí também veio com a experiência. Então, que momento que a gente chega, dia 18 de maio? A gente chega, atinge o Platinum ainda numa bagunça monstrona lá dentro, porque batendo muita cabeça, tendo que aumentar, tendo que fazer envios a cada dois dias pro fulfillment para poder suprir e tendo que virar fazendo muitas horas extras. Então esse foi o desafio que eu cheguei em maio com uma carga de hora extra altíssima, mas atingindo o Platinum, porque eu precisava validar um outro ponto agora no meu negócio. Se com o tanto de gente que eu tinha, eu conseguiria atingir o faturamento necessário e se com o tanto de gente que eu tinha, mesmo pagando hora extra, o tempo Realmente o braçal era o meu problema, e a gente identificou que não só era isso, que eu preciso sim de gente para fabricar. Mas eu precisava organizar o processo. Então, em junho, nós começamos também uma consultoria para produção, para a gente poder organizar. Mas nós chegamos dia 18 de maio e vencemos o Platinum ali dentro. Mês de junho, do dia 10 para frente, já não fizemos hora extra. Então, nós cortamos o horário extra de todo mundo. A fábrica trabalha no horário das 7h15 até as 5h15 da tarde. Não trabalhamos de sábado para poder ter um horário de almoço reduzido ali dentro com o pessoal. E um ponto importante: a gente, desde o começo da fabricação, a gente optou por fazer. Muito diferente do que tem no mercado No nosso segmento As pessoas tratam o ser humano como qualquer Dentro do nosso segmento Isso acho que em vários segmentos E a gente sempre foi pra outro lado Então a gente tem pessoas que estão vindo procurar emprego Ou quando fazem um teste ali de um ou dois dias Porque tem coisa que o cara tem que ter uma destreza Uma experiência, ele fica Então a gente colocou pãozinho ali dentro Pô Ale, mas você colocou pãozinho, né? Pô, mais um investimento? Sim, cara A gente gasta em torno de 500 a, 500 a 600 reais Só de pão, manteiga e café só que eu tô falando de uma função braçal Onde as pessoas ficam em pé o tempo todo Isso é um problema Desde o mês passado, né, desde o segundo mês é do Primeiro mês de galpão, a gente chamou O engenheiro o técnico de segurança para que ele possa fazer um laudo pra gente Trazer o laudo e os EPIs corretos Pra trabalharem, por causa de barulho Por causa de insalubridade, por causa de outros pontos Então qual que é o recado que fica aqui? Que depois que você toma a decisão E você quer ter um negócio mesmo Você tem que ter várias atitudes dentro do teu negócio Que sejam pra isso, não tem como uma uma fábrica, que é como a gente quer se posicionar uma fábrica grande, faturando não cuidar de detalhes que são super importantes para a viabilidade do seu dia a dia. Toma cuidado com isso com esse comportamento dentro do seu negócio e mesmo que você não seja uma fábrica, como é que você quer ser uma grande empresa se você não valoriza o cara que está ali dentro da sua empresa como é que você quer, quer ter um bom colaborador se você não valoriza o seu colaborador? Ah, mas ali nem sempre eles valorizam, por isso que existe o DEMITIR, por isso você pode desligar nós chegamos né, em junho, são 14 no total, porque são dois agora dentro do do escritório administrativo, amém, que é o nosso analista de e-commerce, está fazendo os anúncios já, está faturando, está respondendo, pozendo, tá fazendo tudo, não é mais o tio Aleta, é porque eu não tenho saco mais para fazer isso, e nem tempo passe se precisar, mas não tem nem tempo nem sabe para isso mais. E também temos uma pessoa fazendo financeira e compras e pegando essa prática, documentando mais coisas que também estava passando batido, falta de tempo para poder dedicar ali naquele momento. Então agora as coisas começam a fluir melhor, engenharia de produção para a gente poder rodar melhor a nossa fabricação. E a gente chega no mês de junho, consolidando mais de 150 mil reais de faturamento e consolidando 432 mil reais de faturamento do dia 24 de fevereiro até o dia 30 de junho. E se você quiser saber mais como é que é o resto dessa história, como que a gente vai continuar fazendo, porque a nossa meta são 600 mil reais de faturamento dentro do mês até dezembro, e nesse caminho nós vamos ter estudo tributário de viabilização para desenquadrado simples nacional, a gente vai ter um monte de coisa legal. Comenta aqui no vídeo se você gostou, se você quer ouvir mais sobre isso, se você passa por esses desafios dentro do seu negócio tá bom espero que você tenha gostado eu abri um pouco mais coisas que até eu nem comento tanto algumas coisas eu já tinha comentado em aulas do alto performance ou até com mentorados pouquíssimas pessoas eu abro os meus outros negócios 100% Em alguns eu tenho até contrato de não poder falar desse, dos negócios. dos é de forma pública, porque sim, né? O meu telhado é muito mais frágil do que o de todo mundo porque eu venho aqui e exponho pra milhares de pessoas no meu negócio. Então por isso que a gente sempre fala quem é vendedor entende quando a lei não traz o produto que ele fabrica e que ele tá acertando a mão aqui pra vocês porque você é meu concorrente nesse outro negócio né? Então esse é um ponto muito importante. Então, falar abertamente pra milhares e milhares de pessoas é uma responsabilidade que nem todo mundo que tá aí do outro lado tem coragem de fazer Então é isso, espero que vocês tenham gostado quem sabe vem o restante dessa série aí vamos ver se os comentários forem bons se a galera curtir, se vocês quiserem saber mais, até a gente chegar no milhão, vamos buscar isso daí. Esse é o nosso objetivo. Eu não gosto de negócio pequeno. Ou é negocião, ou não compensa. Eu viro CLT, que hoje eu conseguiria trabalhar para ganhar mais 50 mil reais com a experiência que eu tenho. E eu escolho empreender e ter quatro empresas e a gente não vai parar por aí. Porque o que a gente quer fazer é muito maior do que até onde chegou até agora em todos os nossos negócios. Um grande abraço para você. Espero que você tenha gostado. Vamos junto. Acelera o intuito de tudo isso daqui é que você entenda que vai ser doído, que vai ser difícil, mas se você tiver o caminho certo e você tiver muita vontade de fazer a parada acontecer, você vai chegar lá. Um grande abraço e valeu!